Cursinho pro Enem? Ou não? Eis a questão. E se aquela aulinha fosse feita em um avião? Aqui, bem rapidinho, você vê sua evolução. Eu vi o um meu na redação? Dentro de qualquer telinha, exercício de montão. E nem precisa fazer continha. Aqui, preço é a solução. Vem, assim o Descomplica. Seu din-din vale um notão. Achou que era só um cursinho? É a sua melhor preparação. Turmas novas para ficar cabeçudo. E aí, partiu a aprovação?